problemas com alarme eu tava vendo esses dias o, o vídeo do motoca 071 eu acho do cara que tem uma drag star lá de curitiba e teve a bateria dele e morreu totalmente <risos> com a moto jogando alarme né tava de parando tempão e é, é que a minha sempre sempre sofro bastante um pouco com alarme porque não é nem com a bateria da moto mas é com a bateria do controle que acaba muito rápido. Aí a gente eu coloco, aí demora muito, acaba. E aí, mesmo eu colocando a bateria da, de marca, né? Aquela de 10, 15 conto, dura muito pouco. e Por isso que agora eu estou investindo só na, nas baterias dos chineses, que é de 2, 3 reais. E aí. Eu consigo ter um melhor aproveitamento. Está é mais barato e dura quase a mesma quantidade de horas. Do que a normal. A de marca, né? A pirata. Eu não vi... Não vi vantagem nenhuma em comprar uma bateria de marca em relação a da chinesa. Por isso que agora eu tô comprando só a chinesa. Que é, dois, é três reais E dura um pouquinho menos do que a uma de marca. Então, mas antes de comprar duas de das chinesas e ter um valor superior a de marca com preço inferior ainda então são mais vantagens né? a venda Pw Cabral e que tarde bacana cara nem parece que caiu é um toral mais cedo <risos> finalmente aqueles dias de dilúvio lá depois que a do Motorlog Belém o meu irmão e meus primos foram pedalar de manhã de madrugada de manhã cedo agora parece que o dia deu uma clareada, não, não tá caindo mais aquele pau d'água direto, sem cessar. E é isso. Forte abraço a todos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu, fui!